O papo Empreendedor de hoje é daqui, do Centro de Referência em Empreendedorismo, Tecnologia e Economia Criativa do SEBRAE, Palácio dos Campos Elíseos, que já foi até sede do Governo do Estado de São Paulo e um local super inspirador. Por exemplo, para o Vitor Hugo Matos, estilista. Você nasceu onde? Como é que foi sua infância, Vitor? Bom, eu nasci no Rio de Janeiro, na zona portuária do Rio, no bairro que chama Saúde, o Gamboa. Eu cresci lá até os meus... eu morei lá até os meus 18, 19. Depois fui morar em outro bairro do Rio, voltei para lá um tempo e fiquei depois um tempo grande ainda, morando no Morro da Conceição, que é uma área bem... Uma região bem bem tradicional, assim, boêmia do Rio, é o início do Rio de Janeiro, assim, bem em frente ao povo. Sempre tive essa essa expressão artística bem latente, né? E aí, é, por influência principalmente da minha avó materna, é, eu cresci no meio desses materiais todos que eu trabalho hoje em dia. Então, desde criança eu já produzia acessórios, sempre cresci no meio, vendo a minha avó é, produzir artesanato, todo tipo de artesanato assim, e meus pais também acabaram que durante um período da vida deles, hoje em dia eles voltaram inclusive a, a mexer com isso, acho que muito por, por influência minha, e também com, com os meus pais eu fui tendo esse convívio com esses materiais todos e cresci brincando de, de produzir acessórios, assim. Aí, hoje em dia eu profissionalizei essa, esse hobby. Né? O empreendedorismo está tá na veia. É, tá. Total. Foi através de um amigo que o Vitor Hugo começou a pensar grande. Como desde criança ele produzia colar, brinco, peças para cabeça, foi convidado para bordar no acervo deste amigo. Eu nunca tinha bordado, mas tupei e falei, bom, por que não? Não, não? não hesitei. E aí deu super certo, a gente fez um editorial super bonito e tivemos essa imagem assim bem forte. Aí um ano depois, um tempo depois, surgiu esse convite de participar do Projeto Estufa, que tem curadoria da Dacre Deviati, que é um escritório de, de informação e tendência sediado no Rio, comandado pela Olivia Merquió, e ela me convidou a participar do do Projeto Estufa que é um projeto de novos designers na São Paulo Fashion Week e aí de início eu hesitei falei, será, Olivia, Eu não sou um estilista, não sou um, não sou formado em moda, eu sou autodidata no que eu faço, então fiquei um pouco receoso assim de produzir roupa, mas aí ela me, me, me incentivou, me, me empurrou assim e eu aceitei o desafio e aí pelo estufa a gente tem, a gente é, é Resguardado por eles durante três temporadas. E a gestão nesse ramo? Como é que você concilia isso? Gerir um, a sua empresa e também produzir. É, a gente vai tentando assim, né? Como marca pequena, eu sou eu e eu, né? Eu sozinho dentro da marca. A não sei nesses, pro, nesses projetos maiores, como a São Paulo Caixão e que eu consigo ter uma equipe junto comigo e arcar com esse custo, né? consequentemente. Então a gestão vai meio que andando paralelo assim com a produção, né? e eu produzo manualmente todas as peças. A não ser uma coisa ou outra que eu consigo terceirizar, é, mas como geralmente são composições mais complexas que vem muito da minha mão mesmo, né? É um trabalho bem solitário, assim, né? bem autoral. Então acaba que eu centralizo tudo ao longo desses anos, quatro, cinco anos que eu tenho, me entendo como marca, assim, eu fui tendo a obrigatoriedade de me aprimorar é, é, juridicamente, assim, financeiramente, como gestão, de organização. Para quem quer mexer no nesse segmento que você está com moda, qual é a dica que você dá? Eu é gostar do que faz, eu acho que é o básico, assim, é fazer, fazer o que faz com amor, com dedicação, com boa intenção, é, ter você referência. não sou moda? Não, eu sou autodidata. Arte, é. A minha formação é como ator. Como ator. Aí você é Vai ser autodidata e tem que ter a perseverança, né? Criatividade. É. é, tem que perseverar realmente, assim, que não, é não é um meio, é uma competitividade muito grande, né? muita gente fazendo as turmas das as faculdades de moda formam por ano sei lá mais de 100 pessoas você imagina 100 pessoas sedentas por por trabalhar né por trabalho Sim. entrando no mercado de trabalho ao mesmo tempo eu acho que você precisa ter alguma originalidade né buscar alguma autoralidade assim no seu trabalho algo que se destaque algo que, que você veja que não tenha talvez né buscar uma... essa autenticidade, assim, talvez. Como é que você vê o Vitor Hugo daqui 10 anos? Eu gostaria de estar é, tão apaixonado pelo que eu faço como eu, tô, como eu sou hoje, porque eu acho que isso é o que me dá estímulo de, de produzir. Se eu puder estar tá um pouco mais, mais amparado é, a nível de gestão financeiramente, com mais conforto, assim, de... Como marca, eu acho que é um desejo bem grande e podendo colaborar e contribuir com outros artistas que eu admiro, outras marcas que eu admiro também, é um desejo. Me fala um artista aí, aquele que te chama a atenção, sabe? esse cara é o... Ah, o muito, cara. Imagina vestir a Bjork, por exemplo, um sonho. é um ídolo também que eu adoraria que ela usasse peças minhas. É, ou alguns ateliês de bordado, ateliê lesage, por exemplo, que produz bordados para Chanel, tem um trabalho lindo. Mas tem muito a que aprender Muita ainda, é? muito que aprender também, assim, né? porque acaba que se, as técnicas que eu, o que eu executo é um pouco é, técnica que eu mesmo crio, né? Então acho que tem uma estrada grande de aprendizado também ainda. Tá? Não tem nada pronto, né? No que o sebrae te ajudou? Bom, primeiro de me incubar aqui nesse prédio, né, que é um, é um privilégio, eu diria, de trabalhar aqui dentro é, e de ter um espaço, eu estou recém chegado em São Paulo e de ter essa oportunidade de estar aqui num espaço que é muito inspirador para o meu trabalho, assim. Acredito para todo mundo que é inevitável não ser afetado assim, pela arquitetura e pelo, pelo clima daqui. É, além disso, eu acho que tem uma, uma... Eu me sinto bem resguardado, assim, no sentido de, de ter... É, de de a qualquer necessidade que, eu, que existir, que, que, eu, que o Sebrae possa me amparar, de ter esse amparo é, instantâneo, assim, né, e, e muito proativo. E eu acho que também no sentido de, de conectar, me conectar com, com outras... Com outros profissionais, né? seja de moda ou startups ou empresas que possam criar algum, algum vínculo frutífero. Assim, acho que tem sempre essa, essa conexão. O trabalho do estilista a gente pode encontrar nas principais revistas de moda, filmes, clipes e, claro, festas tradicionais. O Vitor fala sobre também carnaval. As peças que você cria para o carnaval, como é que elas são feitas? Conta um pouquinho pra gente dessa parte. É, eu comecei lá atrás fazendo acessórios que fugiam, que fogem um pouco do convencional, assim, né? Então, produzia, eu sempre gostei muito de produzir acessórios de cabeça, que eu acho que é um território bem livre e infinito de possibilidades, né? E acaba que o carnaval olha para isso, né? Inevitavelmente tem esse, esse terror da fantasia. E o carnaval é um período onde eu trabalho muito, é, onde existe muita demanda de, de produção, né, de venda de peças e, e eu geralmente produzo peças únicas e por ter esse caráter é, lúdico né, e fantasioso, assim, é, você tem uma infinidade de... de de possibilidades a explorar, e eu adoro, acho que é o que eu mais gosto de fazer, assim. Para alguma escola especial? Não, eu faço é, para encomendas, pessoas é, anônimos e famosas que, que encomendam, que querem vestir alguma peça minha, seja para um baile ou uma, uma, um bloco, uma festa particular, enfim. Tem qualquer famoso lugar. nesse meio? Ah, tem alguns. É, a própria Sabrina Sato, Pablo Vittar, é, algumas atrizes, Camila Pitanga, a Mariana Ximenez. E é mais pro Carnaval do Rio de Janeiro? Ou Não, aqui daqui também. também. também? Baile, Baile Vogue é, um, é um, um lugar onde eu trabalho bastante também. Ah, no último eu vesti a Glória Maria. O estilista já participou de muitos desfiles, como a São Paulo Fashion Week e outros. Eu já contribuí com o Fernando Cozendei, fazendo cenografia, que também é, uma, é uma, um pouco de como eu me expresso, hoje em dia menos, mas já produzi algumas cenografias assim ao longo desse tempo. E aí já fiz alguns três desfiles com ele na Casa de Criadores, que é um estilista carioca também. É, já produzi uns acessórios para um outro uma marca que participou do estufa há um tempo atrás, que era a Era Brasil. A gente fez uma colaboração de, de acessórios para eles. Já fiz algumas colaborações de acessório também com o Isaac Silva, que é um daqui, é da Bahia, mas reside aqui em São Paulo e desfila na Casa de Criadores também. E você participou também do Shark Tank, né? É. Como é que foi? É... A gente, foi um super aprendizado, assim, me preparar para o programa, porque eu tive uma consultoria financeira e, e jurídica, assim, com a Ilana Horta. E aí a gente montou durante um mês um plano de negócios para apresentar é, e até fiz um, um estudo de, a nível de, de marca mesmo, que nunca tinha feito, por exemplo. E foi um aprendizado grande para me entender também como empresa, né? Porque acaba que esse não é a minha fortaleza. Minha fortaleza é a criação, né? Criar. Então, meu expertise não é negócio, não é setor comercial também propriamente. Então, é, foi bom, assim, foi um aprendizado muito grande. E um frio na barriga enorme também de gravar um, um programa de TV, apesar de ser ator nessa, nessa hora. Não... Com os tubarões lá, né? É, com os tubarões, que eles também... Né, são figuras enormes, assim, né, são super empresários. E... Mas foram muito generosos comigo, assim de um modo geral, tanto eles quanto a produção do programa também. E a gente gravou e... Eu levei meu ateliê inteiro, praticamente, todas as peças para o programa. E você aí... conseguiu com o investidor? Consegui. O Caíto, no final, é, foi o último a, a dar o feedback, né? E aí ele topou a minha proposta, me fazendo algumas, algumas condições né? na negociação, que foi parte do, do valor aportado. Ele direcionou para eu prestar uma consultoria de matéria-prima para a Tilibim, de onde ele da empresa da qual ele é dono e parte do valor para produção de, de, de produto né, da minha marca e outra parte do valor para marketing da minha marca então agora a gente está nessa nessa negociação mais efetiva momento é bom da Vitor Hugo Matos que bom né? <risos> Esperançoso que bacana obrigado mais uma vez obrigado com o Vitor Hugo Matos estilista fizemos mais uma edição do Bate Papo Empreendedor